A do Youtube, beleza? Aqui quem os é sanos Olá meus queridos tio sanário, tudo tranquilo com vocês? Estava em plena 2 horas da manhã, como te custou? Estava na nas minhas madrugadas Estamos aqui trazendo o primeiro vídeo do canal e Logo de cara com a Hylen Seek Nós estamos jogando Cake Vamos entrar nessa oh. partida aqui com 5 Quero que bastante gente vê esse vídeo Valeu galera, abração E até a próxima que daqui a pouco já vem Meus queridos tio San tudo tranquilo com vocês? Opa, meus queridos tio San tudo tranquilo com vocês? Opa, fala povo, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Tio San, e é um prazer ter vocês por aqui. Oi, gente. Eu tava realmente afim de fazer uma parada diferente, mas não é questão de mudar o canal ou coisa parecida, e sim de pelo menos começar a semana mais de boas. Porque nesses últimos tempos eu tô bem pensativo, e não tava afim de falar sobre alguma polêmica ou treta ou coisa parecida por hoje. Enfim, vamos lá. Sei que nesse começo de vídeo você não entendeu foi nada, mas eu prometo que se você assistir o vídeo inteiro, alguma coisa tu vai entender. Olha só se é o Tio Sam do Ciectis aqui. Vamos assistir aqui os vídeos desse tal de The Insanos. Não sei o que, que é isso. Mentira, eu sei sim. Melhor dizendo, o primeiro canal do Tio Sam. Logo de cara tá aqui. Dá pra ver como esse canal é lindo, esplêndido e magnífico. <risos> se liga o banner. Insanos. Eu nem fiz isso daí no cinema 4D porque eu achava muito da hora e ficou merda. Nem fiz. Imagina. A foto eu nem peguei do Google de um Creeper, não. Imagina. Que isso? Densanos, insanos 532 inscritos. Se a gente vir aqui no sobre do canal, inscreveu-os. Inscreveu. -os, não sei mais falar. Em 13 de fevereiro de 2014. Tem tempo aí, hein, mano? Tem tipo tempo pra caralho. E conta aí com exatos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vídeos. E é esses seis vídeos que a gente vai dar um react. Tipo, básico, a gente não vai assistir os vídeos inteiros, mas vocês vão entender onde é que eu quero chegar e vocês vão ver os primeiros vídeos. Dessa pessoa não, porque eu não sou o Tio Santos dos comentários, imagina. Do tal Tio usando dos comentários. Vamos, vamos ver aqui o primeiro vídeo dos insanos. Medo. Não, não me zoem, não fiquem nem fazendo piada nem nada, tá? Porque o pai era bom desde o começo. <risos> Deu pra ver a intro, né? A, a qualidade esplêndida da intro. Uma coisa que eu quero que vocês notem é a qualidade do vídeo, ó. 720p na época era top, mano. Dá pra ver que tá em tela cheia, mano. Que você vê até a bordinha do, do Windows ali no Minecraft, ó. Você liga. Fala né? fala ali em cima. Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o... Insanos. <risos> fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o... Insanos. Dá pra ver que... Língua portuguesa sempre foi boa, com o pai aqui. Eu aqui trazendo o primeiro vídeo do canal. E logo de cara com a Hide and Sick. Nossa, velho, a minha voz era realmente bem triste, né, mano? Tipo, oi? Aí tem essa voz aqui. Fala aí um pouco aí. Hide and Sick muito louco. Você, você, quem não sabe o que que é um burro e o meu está travando para caralho. Mas, mas eu ainda não me aprecio. Raiden, <risos> esse que é muito louco. E quem não sabe é burro pra caralho. <risos> tá certo, mano. Mas olha aqui a apresentação do meu amigo. Eu tenho muita saudade desse meu amigo, tá? Ei, meu nome é Pedro. Uh, mas pode me chamar de Senhor Insano. <risos> Dá pra ver o clima do vídeo incrível. Fica maior silêncio. O nome dele é Pedro. Senhor Insano. Cara, é mito demais, né? É o Insaninho. <risos> Lembrei do que eu falo aqui, ó. É o Insaninho. É o Insaninho. Que isso? É uma peroca. <risos> Isso aí é uma <risos> Ó a qualidade, ó. Linda. Nossa, tem que tá. Caralho, pra puto. Pedro, se você começar a ficar falando palavrão, os caras não vão gostar do vídeo, meu filho. Sério? Só o próprio YouTube não vai gostar. Morri! Tio Sam, sempre family friend aí, ó. É nóis, YouTube. Sempre defendendo vocês aí, ó. Tamo junto, mano. Mas eu era mó fofinho, né, velho? Olha só essa é mó fofinha. Mas esse daqui foi o meu primeiro vídeo do YouTube, tá? É... Eu jogando Minecraft com meu amigo, Senhor Insano. E Raiden Seek, tipo, full, mano. Aqui, Matei o no Nossa, era é muito bom, velho. É... Saudade. Tá aqui, <risos> Donos: Gui e Pedro. <risos> Ai, que saudade, velho. Intro nova? Boa? Vocês separarem é algo estranho, mano. É que tem a barra do YouTube, acho que vocês não vão conseguir ver, mano. Mas eu peguei essa intro da internet, mano. Aí eu não consegui baixar. E aí eu gravei por cima da intro. Olha ali embaixo o meu player. Tem um, tem um playerzinho ali embaixo, mano. É, é que eu roubei, mano. Não me cancela, tá bom? Eu era uma criança. Canal dos fodas. De insanos. <risos> Boa né, pode falar Pode falar. Muito boa, mano Muito boa demais Segue a minigames E aí, cambada de pica Não Você viu que falou pica O meu amigo Pedro, ele amava falar Fala aí, pessoal do YouTube Beleza, seus insanos Beleza Fala aí, pessoal do YouTube Beleza, seus insanos Tô aqui junto com o meu amigo de novo, né E aí, cambada de pica Não, canal errado Se você pensou isso, canal errado E aí, pessoal? Beleza. Beleza. É, nós tá falando pessoal, mas nós só tem um inscrito <risos> Nós tá falando pessoal, mas nós só tem um inscrito Agora se liga que o meu amigo vai falar É mesmo E o inscrito sou eu <risos> E o inscrito sou eu Ai, velho, era muito bom, mano Aqui, ó, aqui a gente jogou no Minecraft e a gente não vai fazer o react do jogando Minecraft Mas é só pra vocês pegarem como que eram os primeiros vídeos do pai, mano. Né? Tô falando. Caralho! eu não consigo passar do primeiro. A gente não conseguia passar do primeiro. Do primeiro. A gente não conseguia passar do primeiro desafio do parkour, mano. Olha aqui, ó. Era o primeiro bloco. Consegui. Consegui. <risos> Vídeo de qualidade máxima. Sete minutos. Top. Aí depois a gente fez o calendário insano. Slapbird, jogo FDP, que foi a primeira vez que eu fiz a minha face review aí. E a chave... Na chave de cereja. E a cereja do bolo? Mano. Tem propaganda. YouTube, você tá ganhando dinheiro com um vídeo do The Insanos. Ah não, isso é errado. É um vídeo só pra falar o que ia ter na semana. Calendário dos Insanos. Sextas, vídeos aleatórios. Sábados, vídeos sobre minigames. Domingo, vídeos das séries que a gente vai fazer, ó. O agente... Eu sempre falei que o português do Pai Sim foi muito bom. E algum dia da semana, vídeo sobre outros jogos. E esse é o vídeo. Eu falo que vai ter isso no vídeo. Beleza. Tá? Flapbird Jogo FDP. Daqui foi meu face review que eu falei pra vocês. E eu vou deixar já aberto aqui. O melhor vídeo do YouTube brasileiro. Olha. Olha olha eu aqui. E olha esse incrível homem aqui. Ó, ó, ó, ó Tá vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. ó aqui, ó. Era eu, criancinha, velho. Então, isso, Tô gravando um vídeo aqui sobre Flappy Bird e era mó fofinho, mano. Pode falar o que for, mas eu era muito fofinho, tá? Tá, tá bom? Seis, eu era fofo, mano. E fala um pouco aí sobre o Flapboard, Pedro. O Pedro, ele sempre era o apresentador, mano. Pedro. Era pra tudo tu ter 600 mil inscritos, não eu, mano. Acho que a maioria de vocês conhecem, porque apesar disso eu... um jogo. Minha cara de bunda, mano. Aí era eu jogando, me divertindo, A tela ficou puxada pra caramba. E era isso. Exato. Caralho! Ó oh. <risos> Aqui pra vocês <risos> Eu tô com vergonha, mano A descrição Oi, joguinho FDP eu, eu tô com vergonha, tá? Mas agora, se eu tô com vergonha agora Se preparem, mano Se preparem porque tá aqui, ó Tem copyright isso na certeza absoluta Mas olha essa intro, que foda Ó, oh, ó oh. De insanos Nossa Ó oh. Ai meu Deus Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui em Fala é os Insanos Essa intro era massa tá O Pedro não tá nesse vídeo hoje É ó oh, o Pedro não tava no vídeo Decidiu quem fazer um vídeo sozinho Eu mesmo E agora faz, faz o okay, que uma semana que eu não gravo Eu fiz uma intro nova Que a, a outra intro ficou boa Só que é... eu peguei de um site aí Cara, foi sincero, depois ele falou que vou botar, tá? tá bom? Mas enfim, vamos pro vídeo. Se liga. Contexto do contexto do contexto. Eu tava no karaokê e eu decidi gravar eu cantando Kate Perry no karaokê. Basicamente é isso. Eu vou deixar dois segundos na tela pra vocês verem. E se caso vocês queiram ver o pai sendo cantor, aí vocês vão no Densanos e, e vejam essa obra, tá? Vai ficar muito grande. Deixa eu ver quantos, quantos minutos já tá. De ideia. Ó. Bom barulho do ovo da TV, sei lá, mano. Mas agora vai, ó. Ó, ó. Ó, ó. Botou a tela cheia e agora o pai vai cantar, ó. Aí, vai começar. Pai canta, né? O pai, quando era criança, ele cantava, né? Tá aqui, ó, canto pra porra eu Escutou, escutou o falsete da Melody? Foi eu que inspirei a Melody, a fazer. O... <risos> <Eu risos> quero, quero o refrão, ó já posso me retirar daqui, né? Já posso me retirar, né? Que eu vou embora daqui, tá? Tio Sandro, se vai ficando por aqui Beijão, agora eu vou ficar com o tio Sandro nos comentários E agora a gente vai falar sério <risos> Tá bom, porque Eu tô com vergonha eu juro que eu tô com realmente muita vergonha, velho. Muita vergonha. Eu vou embora daqui. Fui. Fui. Agora que o react acabou, olha só se não é eu, o bom e velho Tio Santos Comentários que vocês tanto conhecem, né? E eu sei que uma coisa que vocês querem saber, antes de tudo, é que porcaria de título e thumb é essa, né? Bom, o título é um código morse. E jogando no tradutor de código significa tio Sam. e a thumb é meu personagem, o que é óbvio né. Eu não podia botar só tipo a ah, vendo o meu primeiro canal, porque não ia chamar atenção, vocês não iam clicar. Os vídeos da introdução, na qual o tio-san do se agiu, é de um carinha que se chama Guilherme, e que há 8 anos atrás lançou o seu primeiro vídeo na internet. Se você ainda não percebeu, ou é porque você é meio lentinho, ou sei lá, mas é o primeiro canal do tio-san, ou melhor dizendo, o meu primeiro canal canal, faz tanto tempo que eu criei aquele canal que depois de tanto tempo sem ver ele, reassistir os vídeos me desbloqueou umas memórias, e alguns pensamentos que eu fiquei com vontade de compartilhar com vocês, mesmo que seja só tipo coisa básica e coisa mínima, que não vai agregar na vida de ninguém eu acredito. Faz um bom tempo que na internet eu tô 8 anos que a gente pode arredondar pra 10 Porque uns 2 anos, pelo menos Foi eu sendo telespectador Eu vi eras e épocas muito boas Da plataforma, e parece que o tempo Ele sempre se passou muito rápido E num piscar de olhos, tipo Tudo passou, tá ligado? Mas na real isso vale pra vida no geral Pelo menos é o que eu acho, porque O que foi ontem já mudou hoje E amanhã também vai ser diferente de hoje E isso é normal, é, é a vida Há 8 anos atrás eu era um garoto muito feliz Que eu ligava o meu cantas Estúdio E me divertia sem precisar de muita coisa E como muitos dizem por aí Quando se lembra de algo legal Era um tempo bom que não volta mais Bom, eu comecei muito como muitos começam Apenas me divertindo Sem ter equipamento bom Sem ter pretensão alguma com o YouTube em si E há oito anos atrás Era isso que eu tinha escolhido pra minha vida E eu não sabia disso Eu notei que oportunidades eu recusei Seja de trabalho amizades festas e tudo mais mas foi porque era para ser assim sabe cada escolha que eu tive foi me moldando Pra eu ser o eu de hoje, saca? É um papo meio clichê, eu sei, mas é a verdade Há dois anos atrás, quando eu trabalhava e fazia faculdade Pintou uma proposta de trabalho numa época que o meu canal não tava legal E o meu canal que eu digo é o Tio Sangue que vocês conhecem Era a chance perfeita pra eu simplesmente abandonar a plataforma E tentar fazer minha vida profissional em um trabalho convencional e coisa assim Só que eu senti aqui dentro, sabe? Sabe quando você sente uma coisa só que você não consegue explicar? E eu senti que era minha chance de, ao invés de pegar a vaga, que foi a chance de eu focar no meu sonho e no meu canal, sabe? E foi a partir daí, do momento que eu recusei a proposta de trabalho, que o meu canal começou a dar certo. E vendo de uma perspectiva doida, se eu olhar pra trás é meio doido saber que hoje sem pensar em nada e planejar nada eu me chamo Tio Sam na internet que tem o Sam como forte do nome tipo Tio Sam, tá ligado? e anos atrás, o meu primeiro canal se chamava The Insanos e que hoje eu tenho uma série na qual eu chamo de Insanidade que vem de insano coisas que tipo, se conectam e eu nunca planejei essa conexão, tá ligado? é doido, e talvez seja esse o motivo de tudo Dado certo, sabe? Porque tudo acontece de uma forma natural e que, se é pra acontecer, com o tempo vai acontecer. Não importa se demora um, dois, dez, vinte anos, sabe? Enfim. O que eu queria dizer é muito simples, na verdade. Mas quando vocês entenderem o significado, vai saber que isso aqui é muito profundo. O tempo, ele passa, tipo, muito rápido. E a gente tem que focar nos nossos sonhos, porque o amanhã a gente nunca sabe o que pode acontecer. Se você tem uma vontade, um sonho, de verdade, vai atrás e não se importe em jogar alguma oportunidade fora. Porque a vida é isso. Tomar decisões que mudam a nossa vida. E tem uma outra coisa que é muito importante, que é se você também quer ser um youtuber, é que é pra gente aproveitar enquanto o canalzinho de vocês ainda não se tornou um trabalho, e vocês ainda não passaram a depender de resultados e números, porque de verdade, quando deixa de ser só um hobby e muda pra ser algo sério, tudo muda, é sério, tudo muda. É sobre isso que eu quero que vocês reflitam um pouco, sobre tomada de decisões, sobre sonhos que vocês querem seguir, e que tentam entender um pouco essa mensagem de que tudo muda. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, ou pros mais íntimos agora, eu sou o Guilherme, um cara que tem 20 anos nas costas e tá aqui há 10 anos no YouTube e que todos os dias se sente muito feliz em estar num sonho em que eu sempre sonhei, mesmo ele sendo diferente do que eu pensava ser. Eu sou muito grato por há 10 anos atrás ter começado e hoje ter todos vocês aqui, de verdade. Obrigado. Tudo bem que às vezes eu posso dar uma desanimada, escutar muita coisa ruim sobre mim, coisa que eu sei que eu não sou, mas eu sou muito grato por ter... Vocês que estão sempre aqui me apoiando, ou então debatendo, conversando, e pelo menos e acima de tudo, me respeitando, porque quando eu criei esse meu canal, o Tio Sé, eu tava em uma das minhas piores fases da vida. Para quem é mais antigo aqui no canal, sabe disso. Eu sempre deixei isso muito claro. E eu não tinha ninguém para conversar, e enfim, eu criei o canal para ter alguém para me escutar, para ter alguém que tentasse entender o que eu tava falando e debatesse, concordasse, discordasse, mas que acima de tudo, mantivesse o respeito e que ficassem comigo, e hoje eu consegui, sabe? É, é doido, hoje eu posso dizer tranquilamente que eu sou o Tio San, e eu sou muito grato a todos vocês, e é isso, eu senti que deveria fazer um vídeo mais de boas hoje, e só conversar, só bater um papo como eu fazia antigamente, e é isso, eu acho que eu já enrolei demais, né? <risos> Sério, vocês não tem ideia em como eu sou grato em ter vocês.